Vamos saber como está o momento de câncer e qual mensagem precisa ser transmitida nesse momento. Amor! Interessante. Vamos cumprimentar com esse outro tarot dos anjos. E com esse outro também. Câncer, é preciso coragem para seguir em frente, mesmo sofrendo mil perigos. E amor interno para dividir quando tudo está difícil, de modo que você abra o seu coração e se entrega para a vida, saindo de um estado protegido e seguro dentro de si mesmo e flua com a correnteza. E não contra ela. Assim, o que estava parado, desconfortável e contra você vai se transformar. Porque você passa a pensar diariamente em solução, por gostar de como as coisas podem tomar outro rumo. E não porque você pensa na solução porque atrás dela tem algo gigante para resolver. É o momento de acalmar a mente, até se distraindo com outras coisas, seja uma arrumação de gavetas ou qualquer outra pequena mudança que você evitava fazer por estar pensando no que não está legal. E com isso você vai enxergando que tem potencial de mudar essa situação. Porque o as de pentáculos traz essa energia de chances para prosperar, de caminhos abertos, bastando você trilhar esse caminho. É você se equilibrando no agora, administrando a sua vida, já pensando no futuro. De modo que não haja tempo para focar no que deu ruim. Porque você se abre para as infinitas possibilidades. E essa situação que está difícil, ela é um grão de areia que vai se dissolver no tempo. Porque é o tempo que vai trazer as soluções. Aquilo que foge do seu controle. Essa situação, ela não é a sua jornada inteira, percebe? E amor é isso, expansão, quebra de barreiras, superação de obstáculos, se abrir para a vida e florescer, porque é o seu estágio natural, evoluir. Através do amor e da alegria. E vamos concluir com uma mensagem do oráculo. Castelo é tempo de cura, não de guerra. É como falamos na leitura, não é tempo para pensar no castelo que desmoronou. É tempo para pensar em como construir uma base nova, bem estruturada. Não procurando culpados, não se culpar internamente. É o um momento novo para pensar em solução, tomar iniciativa, colocar planos em ação, resgatar o seu bem-estar de novo, gratidão.